É, rapaz, a saga das notinhas e dos jornalistinhas continua, né? <risos> ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar com vocês aqui sobre essa questão toda aí das notas dos games, a opinião dos jornalistas, né, e por que que essas análises, essas notas, elas costumam causar tanta polêmica e geralmente, no mundo dos games. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes, curte, e compartilha, se inscreve aqui no canal, né, caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, muita informação relacionada aí, aos games de tiro. Então, guerreiro, você está no local exato. Beleza? Vamos lá. Então, senhores, uh, recentemente eu fiz um vídeo aqui com um ranking né, do Ghost Recon, do pior ao melhor. É um formato de vídeo que alguns outros canais fazem por aí decidi trazer para aqui, colocando as minhas opiniões também e tal, e usei como base as notas do Metacritic, né, e aí um monte de gente veio aqui dizer que essas notas não têm credibilidade nenhuma, né, que não valem como parâmetro para fazer um ranking, porque são opiniões totalmente tendenciosas e tal, enfim, coisas desse tipo. Não foi exatamente uma surpresa pra mim esse tipo de comentário. Na verdade, eu já meio que esperava esse tipo de reação por parte de algumas pessoas, né? Enfim, mas assim como vocês, eu também tenho a minha opinião e aí eu decidi trazer ela aqui para que a gente possa debater melhor sobre o tema, digamos assim. Vamos ver isso. Então, guerreiros, é, analisar jogos é sempre uma coisa muito complexa, né? Primeiro pela questão objetiva do negócio, né? De você ter que jogar com muito mais atenção para poder perceber detalhes, tomar nota sobre vários aspectos do game ali. É, é bem diferente de quem joga apenas por diversão, só senta e joga, né? E por outro lado, a gente tem uma questão um pouco mais subjetiva, que é a de expor a nossa opinião, Há várias pessoas desconhecidas, aí muitas vezes pessoas mal intencionadas, inclusive, né, que entram aí no seu conteúdo, seja ele um texto, um vídeo, qualquer coisa do tipo, entram só para poder causar mesmo, né, para poder plantar ali a, a maldade, para poder, enfim, vocês sabem como é que funciona, né? Galera entra só para poder plantar a discórdia mesmo e cai fora. Só que aí tem uma coisa que é ainda pior que analisar um jogo, que é dar nota a ele, beleza? Esse, com certeza, é o pior momento para quem faz uma análise. Isso realmente é um problema. Aliás, o problema, eu diria aqui, não é nem a questão da nota, né? É a forma como algumas pessoas encaram essas notas, como se elas fossem uma verdade absoluta, né? Como se fosse um decreto. E isso acaba gerando aí uma série de ataques exatamente por conta dessas pessoas que, que não concordam com essas notas, né? O Metacritic, ele é um site gringo que vocês devem conhecer aí. Ele reúne ali várias críticas de álbuns, de música, de games, de filmes, de programas de TV, de DVDs, de livros. Enfim, cada crítica postada, ela tem uma nota, né? E o Metacritic pega ali e faz uma média aritmética entre todas elas e dá um resultado final, né, para que a gente possa entender mais ou menos o que é que a mídia e que o, o, os consumidores, né? já que os consumidores também podem opinar, também podem dar as suas notas, ele define ali a média entre os dois, entre os usuários e a crítica. O mais engraçado de tudo é que dificilmente a gente vê alguém reclamando das notas dos filmes, dos álbuns de música, dos livros, enfim, ninguém, é muito difícil. Eu mesmo nunca vi ninguém reclamando das notas do Metacritic ou de outros tipos de notas em relação a esses segmentos que eu citei aqui. Agora dos games, meu irmão, nossa, é tenso, viu? Bando de porquê, safado! Sempre que algum game AAA sai, né? Ou então algum game que tenha muita repercussão, mesmo que seja um indie, mas que tenha grande repercussão. E aí aparece a nota desse game lá no Metacritic, logicamente com base nas notas de vários veículos de imprensa, como eu já falei. Aliás, é importante dizer isso aqui realmente, porque tem pessoas que descem o pau no Metacritic como se fosse ele que desse a tal notinha vermelha ou a notinha amarela ou a nota verde e tal. Então, enfim, só para deixar claro, o Metacritic, ele é um agregador de notas, Vou dizer novamente, né? A nota que aparece lá no site, ela é uma média das várias notas dos sites de games, né? E eles fazem uma média e colocam lá. É basicamente tudo o que o mundo dos games, pelo menos a, as principais fontes de informação estão falando a respeito. E aí basta essa notinha sair, né, entrar lá para poder começar a confusão aí se a nota ela for muito alta quem não gostou do game já começa a dizer que as notas elas não significam nada e tal você já devem ter visto isso várias vezes esse tipo de comentário né que são notas compradas que enfim velho que a crítica é tendenciosa esse tipo de coisa e se a nota for muito baixa o pessoal que gostou do game normalmente eles comentam coisas muito parecidas né como se sempre a imprensa de games ali ela tivesse envolvida em algum tipo de conspiração mundial das notinhas né para poder dar notas boas a jogo x e notas ruins a jogos Y enfim para essas pessoas as notas elas só valem se essas pessoas concordarem com as notas né se o cara joga o jogo e ele acha o jogo sei lá 10 de 10 e a nota que sai no Metacritic for 10 de 10 para ele tá ok agora se ele jogou e achou o jogo 10 de 10 e lá no Metacritic aparece 5 de 10 pronto aí a mídia é comprada a mídia é sonista a mídia é caixista enfim é tendenciosa sabe e aí quando o game é analisado é um exclusivo seja de Playstation de Xbox e tudo mais Aí é que o Rage é ainda maior, cara. Esse negócio de console, ó, eu, eu não consigo ver sentido nenhum nisso, mas enfim, né? Tem um pessoal que gosta e é, vai entender, né? Você não é caveira, você é moleque, ouviu? Eu acho que isso fazia algum sentido há ah, uns 10 anos atrás. Hoje em dia, sei lá. Essas pessoas, elas não entendem é, que uma análise, ela envolve ali inúmeras questões, né? O cara que jogou, ele teve a experiência dele, ele fez a análise dele, né? Tudo isso, ele passa ou tenta passar no texto, no vídeo, no conteúdo dele, né? no conteúdo em questão. Mas aí surge um outro problema por parte desse pessoal que problematiza as notas, que é exatamente o quê? Quase nunca eles olham o conteúdo em questão para tentar entender o porquê daquela nota. Né? Eu aposto que 90% do pessoal que critica as notas do Metacritic, ah, eu estou usando aqui o Metacritic como base, mas vocês podem usar o exemplo para qualquer tipo de site agregador. A questão aqui é que esse pessoal dificilmente leu um texto sequer dessas críticas para poder tentar entender o porquê das notas simples assim ou seja eles dão mais valor à nota em si do que aos argumentos que o cara tá usando para poder dar aquela nota de repente se esses caras eles conferissem de fato os argumentos dos jornalistas poderiam entender de fato que ali só tem uma pessoa dando uma única opinião é? Né? ele não precisa aceitar inclusive se ele não quiser Agora, o que eu acho de fato sobre as notas? Enfim, é muito simples, para mim as notas, elas são única e exclusivamente um termômetro, certo? Só isso. Fique à vontade para concordar, para discordar, não tem problema, né? Não é porque um jornalista deu a opinião dele sobre um game, seja para qualquer coisa na verdade, não precisa ser sobre um game, mas a gente está falando aqui especificamente sobre games. Você não precisa levar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, né? A opinião do cara é uma perspectiva dele, né? E ela, inclusive, é tão importante quanto a sua. A sua que tá aí criticando a opinião dele. Ambas têm o mesmo peso, né? Então respeitem. É o mínimo que a gente pode pedir, né? A única diferença, na verdade, é que a opinião do cara, do jornalistinha, como já virou moda e esse pessoal chamara crítica de games, né? É, a opinião do jornalistinha aí, no caso, ela alcança mais pessoas. E aí a sua opinião, no caso, na maior parte das vezes, fica só pra você e para seus amigos. A diferença é basicamente essa. Cada cachorro que lamba a sua caceta, porra. E aí tem uma outra coisa aqui que é importante que seja dita também, que é o seguinte. Eu não vou dizer aqui que não existe esse tipo de opinião tendenciosa no jornalismo de games. Existe, lógico que existe. Existem bons e maus profissionais em todos os segmentos, né? Mas isso faz parte de uma minoria, vocês precisam entender isso. Você não pode taxar toda uma gama de profissionais com base ali em meia dúzia de profissionais ruins. Isso é ridículo, né? Na boa. Você não vai pegar, sei lá, meia dúzia de militares e os caras que fizeram, sei lá, o que quer que seja uma coisa muito ruim. E você vai comparar ali com todas as forças armadas e tal, colocar todo mundo na mesma prateleira. Não é assim que funciona Você não vai pegar, é, sei lá, 10, 15 policiais corruptos E culpar toda a polícia por aquilo Dizer que todos os policiais são corruptos Não é assim que funciona, certo? Cada caso tem que ser analisado isoladamente Beleza, o cara tá sendo tendencioso Mas aí você rotular todos como se fosse uma grande conspiração Aí realmente não faz sentido nenhum Para pra pensar, né? É importante lembrar que também existem muitas pessoas na comunidade, inclusive, que entendem isso, né? Que respeitam as opiniões contrárias, né? E, na medida do possível, tentam ali estabelecer um, um diálogo, um debate, que seja, mas com base em argumentos, que é a forma certa de se fazer o negócio, né? Não só rotulando quem pensa diferente e aí chamando de tendencioso, de vendido. Inclusive, na maior parte das vezes, pessoas que só fazem isso ficam rotulando as outras de tendenciosas, de, de fanboy, de isso, daquilo. Geralmente é porque o cara também não tem argumento, né? A única coisa que ele sabe falar é isso. Ele só é igual um papagaio devagaio né repetindo ali uma ou duas frases que ele viu em algum lugar e isso aí já é suficiente para eu poder ele tentar atacar outras pessoas que de fato têm argumentos sabe o que, é que eu acho mais engraçado nisso é que para esse pessoal né que não aceita opiniões contrárias a opinião de quem critica é válida se o cara chega lá e fala um monte de coisa geralmente para o lado negativo esse tipo de opinião é válida, é sincera, tá tudo certo. Agora, quem fala que gostou, no caso, que tem um ponto positivo pra ressaltar, sei lá, aí esse cara é tendencioso, esse cara é fanboy, esse cara é vendido. <risos> Ai, meu pai... É o quê? Eu sei bem o que é isso, porque esse tipo de ataque ele não acontece só com grandes produtores de conteúdo, grandes veículos de imprensa e tal. Aqui mesmo no canal eu já fui alvo de várias críticas por falar bem de algum jogo e tal. Parece que hoje em dia um produtor de conteúdo ele não pode mais elogiar game nenhum. A menos que esse jogo esteja sendo elogiado por todo mundo. Aí pode, aí tranquilo. Se todo mundo tá falando bem, então também posso falar bem. Isso aconteceu muito aqui comigo, especificamente no caso do Breakpoint, né, eu sempre deixei muito claro aqui, né, que eu estava ciente das reclamações de boa parte da comunidade em relação a vários problemas que aconteciam com o game, mas a minha experiência com o game, ela, na maior parte das vezes, foi sempre positiva, então, né? A gente sabe que o Breakpoint, quando foi lançado, ele teve muitos problemas, muita gente reclamava de, de vários tipos de problemas, mas também tiveram muitas pessoas que não enfrentaram esses problemas. E aí, o que é que a comunidade, de uma forma geral, fazia? Eles apoiavam esse pessoal que falava muito mal, inclusive grandes influenciadores né, que falavam mal. E o pessoal que não tinha tido esse tipo de experiência, ou seja, que tinha tido uma experiência positiva com o game, acabava sendo ridicularizado nas conversas, né, inclusive sendo chamado em alguns momentos até de mentirosos tá ah, tá passando pano aí porque é fanboy, é, é ubiboy, é vendido, a Ubisoft comprou, principalmente produtores de conteúdo, então é, porra, é tenso, né, velho? Eu posso dizer que 90% dos bugs que o pessoal reclamava no Breakpoint, eles nunca aconteceram comigo, como é que eu posso reclamar de algo que não tá acontecendo comigo? A maior parte dos problemas que eu tive com o Breakpoint foi em relação à conectividade, né? E eu nunca escondi isso. Pra quem não acredita, basta dar uma passadinha nas lives, né? Que eu fiz na época. Eu fiz dezenas de lives aqui no Breakpoint desde o lançamento do game. Passa lá, dá uma olhada, tá tudo listado aí. Eu não, não escondi nenhuma, não deletei nenhuma. Estão todas aí desde a época da beta. No beta, no alpha e no beta, realmente existiam bugs, né? Mas depois que o game foi lançado, sinceramente, dificilmente eu encontrava. É só dar uma olhada aí. Entra aí, procura aí a, a playlist de lives aqui do canal e dá uma olhada. Vai lá e confere pra ver se eu tô mentindo ou não, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre esse tema. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham dessas notas, beleza? Se acham mesmo que todos os jornalistas, eles são comprados pela Sony, pela Microsoft, pela Nintendo, pela Apple, pela... sei lá velho, comenta aí beleza, sigam-me nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui ok, esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal caso sejam novos por aqui também, se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro, dá uma olhada nos benefícios e se você achar interessante, torne-se membro. Vai estar ajudando bastante com o nosso projeto por aqui, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.